Colete galera, colete. Caralho, vocês viram porque que é.. é Vamos detonar essa porra! Olha aí, aí, cuidado, Maduto, cuidado! Ah, mano, que mentira, velho! Ah, que mentira, ah. mano! Olha, que mentira, mano! Eu zinei é atrás de Juba você, levei, levei o Blitz, levei o Blitz. Aí mesmo, acho que tem mais um ou dois aí, ô Franzine, a não ser que eles correram Morre, mano. Levei mais foda. um ali, levei mais um ali Tem mais, aí é você que tá atirando, Franzine? Não tô vendo ninguém ali, hein Estouraram em algum lugar, acho que aqui do meu lado, ó ah. Ih, atrás praia... Puta, tem um futebol mineral capaz de... ah. E ah, na janela, na janela, me levou, me levou. Caralho, onde está jan... Lá na janelinha lá, o oh, Franzinei, lá onde a gente tava. Tem o fuse lá. E tem tem tem tem coisa em cima aí ó tá aberto atrás da sua direita o o, o general é última, filho cara. da puta cara Não, é, tá um cara lá embaixo que... general aí ó tá aberto aí ó tá aberto aí cuidado é melhor ficar no objetivo Não, general, lá, hein. fica lá dentro fica lá dentro Ele vai entrar lá por cima, é uma Ashe, ela tá lá por cima, pelo... Como se chama aquilo? Olha sapão. É, fica aí. Não, fica com a 12, porque eles morreram, eles morreram. Melhor tomar cuidado. Tô nas câmeras, mas não tô vendo nada. Boa, ah! General! Nossa, ela deu um olha. mortal, velho. Ah, caralho. <risos> <risos> olha. olha, olha caralho, <risos> mano. na <risos> aberta. Porra. Quer? só tem mais algum? Ah, vai fechar. Vou, vou ruxar, voqueado. vou ruxar, fecha aqui. Ixi. Eu vou ter que sair, Terrible. Volta, volta, volta, não, não dá, aqui. não dá. Fecha aí, fecha aí, galera. Ela oh, tá aqui embaixo. Ache! Deixa eu ver a câmera. Tá tudo aqui ó. Os caras entraram tudo por aí ó. Vai, vai pular um aí ó. Ô... Aí com vocês hein, vai pular um. Caralho! Ó, botei um aqui ó. Com você aqui, terrível. Morre, filha da puta! Peguei mais um aqui, termite já era, hein, galera. Termite já era. Ah, hum, nem vi. Na janela, na janela, tem um lá fora. Resta um Thatcher, o Thatcher tá lá fora ainda. Onde me matou ali, vi a caveirinha no mapa. O Thatcher que me matou. Aí. Boa, boa. tem muito lindo. Muito easy. Se fudar! Nossa! Quebrando munição! Ô, Mandu, vamos ver quem corre mais? Ah, que mancada! Caralho, olha esse que, <risos> que é, filha da puta! Me dá a cobertura que eu vou lá por cima. Destrói, boa, boa, terrible! Opa! Ai, caramba, não vem não. Tá mirado ah. ele? Tá. de frente, velho, com ele. Ver, Nossa, ele Cuidado aí! Ah, opa, direito eu que eu tô tirando os Jäger, tá? Tá. Bora! Ah! Mete tiro aí, mete tiro aí. A onde? Mano. Na parede Na ali? Parede. Tá. Peguei a, a, a, a proteção da sala. Mete tiro ali que vai é pegar o smoke. Aqui? Não, não, na, na, na, na direita, na direita. Aí. Tô vendo nada nem ninguém. O cara tava cheirando em você aí, pô. Meu drone tá lá, ô Brasilinho, se eu consegui ver. Vou mudar um pouco a trajetória aqui porque ali já tá manjado. Último inimigo sobrevivente. Opa, parou aí. Ah, então eu vou pular mesmo agora, caralho. Defenda o container. Boa galera. Mas dá tempo nem de eu fazer nada. O caralho! Ali, Corre porra! Pô, boa, Boa, ah. Levanta pra mim não morrer, general. Boa, general. Chupa essa! Que ah, doideira. É, o dei tava me, me é. puxando. Eu, eu tá aí, galera, me atraso, parabéns. O freguês ia ficar é mais baixo ainda. Falou, galera, até mais seis! vocês. Falou, Falou. presidente. Até mais. Ó, o general lá, mano. Não esquece de dar o um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!